Bem, muito boa tarde a cada um e a cada um dos aqui presentes. É uma satisfação muito grande a gente estar concluindo uma etapa, digamos assim, que foi duramente discutida nos últimos meses e que hoje nós temos aqui a culminância. Né? O, novo, o novo Programa Nacional de Banda Larga, que agora passa a se chamar Brasil Inteligente, ele vem ao encontro de várias demandas. Não é? E nós tivemos a preocupação de construir esse projeto de uma forma que, inicialmente, pensávamos em ser mais ousados, mas até por conta da conjuntura política, por conta da conjuntura econômica que se, que se acentua em termos de crise. Nós resolvemos readequar é, metas, prazos e valores orçados para os próximos três anos. Não é? Tivemos a preocupação de não mostrar algo que seja inexequível. Nós estamos mostrando algo que será plenamente execuível. Não é? E, para isso, nós focamos em três grandes eixos. O Max, aqui presente, teve a preocupação, juntamente com todos os que fazem a STS, a Secretaria de Telecomunicações aqui do Ministério, de construir algo que realmente pudesse, ao, ao vislumbrar esses três eixos, nós abrangermos realmente um programa de grande amplitude. Primeiro, claro, a universalização. A universalização ou a busca dessa universalização. Porque nós temos hoje aproximadamente 52% dos municípios brasileiros atendidos com fibra ótica. E, diga de passagem, os números que tínhamos até pouco tempo eram 48%. Junto com a Brint, nós conseguimos ampliar esse, esse diagnóstico e a Anatel também participou dessa validação e hoje realmente temos fibra ótica chegando em 52% dos municípios brasileiros. Nossa meta é chegar, é chegar até 70%. Com fibra, porque com o satélite geoestacionário, nós certamente atingiremos outros municípios que não serão atendidos com fibra ótica. Esse satélite que está em fase final de conclusão, lá em Cannes, na França, onde nós tivemos o prazer de conhecer, não apenas o nosso satélite, mas também a parte onde há todo o desenvolvimento da tecnologia, que nele é embarcado, que é a partir de Toulouse. E a gente vê vários engenheiros da Telebrás, né, da Visiona, que é, essa, que é a empresa que, a, que é fruto da parceria entre a Telebrás e a Embraer. Então, nós temos aí, sim, transferência de tecnologia, absorção de tecnologia por parte dos engenheiros que estão lá há vários e vários meses, fazendo com que o nosso país possa pensar, ao lançar o SGDC, o Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações, o segundo deles, nós pudermos, sim, pensar em ter boa parte da nossa equipe já desenvolvendo o, o, o satélite aqui no Brasil não é? é um projeto que nós temos Que certamente por, Pela expectativa da comercialização Desse satélite Nós demandaremos para o ano de 2018 ou, do, ou no ano de 2019 A produção desse segundo satélite Então Nos preocupamos em universalizar E focamos muito no transporte Focamos no transporte não é? Porque nós sabemos que o acesso Não apenas o acesso, mas o transporte também Nós queremos focar muito nos pequenos provedores fazer com que todos pudessem ter algo materializado, que era uma demanda histórica, que era esse fundo garantidor. Esse fundo garantidor de 400 milhões de reais, dos quais 50 milhões já serão aportados esse ano, né, e o restante nos anos subsequentes, 2017, 2018, 2019, eles certamente propiciarão aos pequenos provedores continuarem esse belíssimo trabalho que já fazem em todo o Brasil. São mais de 5.500 e que merecem toda a atenção do governo federal, toda a atenção dos governos estaduais, toda a atenção do Brasil. Porque através desses pequenos provedores, certamente, que nós conseguiremos atingir metas ousadas, mas plenamente factíveis. E também queremos, não apenas ao saudar os pequenos provedores, saudar também as operadoras de telecomunicações, que através da frequência de 700 MHz, que será utilizada a partir do desligamento do sinal analógico. Desligamos Rio Verde, desligaremos outubro aqui em Brasília, e assim, é, é, sequencialmente, até o final de 2018, onde desligaremos em todas as regiões onde seja necessário limpar o espectro de 700, para que as operadoras possam trafegar o LTE. Nós temos aí 4G, com muito melhor qualidade, com muito melhor é, consistência, atingindo todas as regiões do nosso país. Sem contar, lógico, também com as sobras de frequência de 1.8, 2.5, que nós... É, Leiloamos no final do ano passado, e que também vai ser um recurso que vai entrar dentro da nossa planilha para não comprometer qualquer tipo de meta. Certo? Se esses recursos da sobra de frequência eles serão destinados ao Fistel, né, e como tal não podem ser utilizados em ações finalísticas, né, basicamente destinados à Anatel, nós temos um valor, para se ter uma noção, um aporte de 762 milhões de reais nas contas do governo. Que poderão ser abertos no descontingenciamento de outras fontes de recursos e, consequentemente, não termos comprometimento nenhum esse ano. Não são metas que não sejam factíveis. Estamos apresentando no orçamento desse ano projetos de crédito suplementar de 50 milhões. Do Fundo Garantidor, de 100 milhões para o Minha Cidade Inteligente, que hoje vem com a rubrica de Cidades Digitais, e 350 milhões de reais para o Minha Escola Mais Inteligente, para que nós possamos, já esse ano, dar uma demonstração muito clara de como podemos fazer esse Brasil inteligente não ser apenas um plano, um programa bonito no visual, mas que ele seja extremamente importante para que o nosso país saia de uma posição incômoda de 93% país a nível de velocidade de internet para números bem mais compatíveis com o tamanho do nosso país. Então, nós temos absoluta certeza que, que isso ninguém faz só. Não é? Nós temos absoluta certeza da importância de termos parceiros. E aqui, um grande parceiro é a Telebrás. Não é? A Telebrás, e aí saúdo o meu amigo Jorge Bittar, que tive a honra também de ser deputado com ele na legislatura passada, e que desde, desde muito... Né, tivemos sempre a sinergia em ações. Né? Então, nós temos, dentro do, do, dessas ações que a gente quer trabalhar das áreas de, as áreas finalísticas. Nós já pactuamos com o Ministério das Cidades e o Minha Casa Minha Vida 3. Já entra com dutos prontos para receber fibra ótica. Né? Não, não existia essa possibilidade, ou quando existia, era uma ação individual, de, às vezes piloto de um pequeno provedor. Nós temos agora o Minha Casa Minha Vida 3 sendo lançado, todos com dutos específicos para fibra ótica. E, claro, mais uma vez, a importância que vai ter a parceria com os pequenos provedores. Nós vamos ter, dentro de todo esse programa de conexão, o mais importante que nós consideramos nesse momento. Poderíamos estar aqui dizendo, ah, vamos conectar postos de saúde, vamos fazer a telemedicina. Esse é um passo que vai estar aqui dentro, sem dúvida, mas nós queremos, e vamos começar, com algo que é muito caro para as nossas bandeiras, que é a escola. Então, minha escola mais inteligente, ele é a cara de princípios que nós defendemos há muito tempo. O BITAR, a gente, o Ministério da Educação, e aí, saúde, o ministro Aloysio Mercadante, com toda a sua equipe, que, foi parceiros, que foram parceiros indispensáveis, Luiz Cláudio, porque conseguiram captar a importância que é nós termos igualdade de acesso ao conhecimento. O material didático impresso não nos propicia isso, porque ele é muito caro. Nós não temos condição de pensar que o Brasil vai ter condições, nas regiões mais remotas do Norte e do Nordeste, de igualar o acesso ao conhecimento de uma criança que mora numa cidade pobre às mesmas crianças que moram em cidades do Sul e Sudeste. Nós temos que ter a, a, a necessidade de vermos que precisamos tratar desigualmente os desiguais. Então, ao priorizarmos essas piores escolas em termos de indicadores, nós certamente estamos reduzindo o fosso da desigualdade. Nós estaremos trabalhando claramente para que as crianças, tendo uma internet rápida, possam fazer sua pesquisa, seja através de um tablet, que também será parte dessa ação como o trabalho do Ministério da Educação, seja no seu smartphonezinho mais simples, mas que ele tenha acesso àquele conhecimento que ele antes só tinha se tivesse recursos para comprar livro, comprar enciclopédia ou frequentar bibliotecas onde existem. Então, nós temos a clareza de que a internet propicia essa igualdade de acesso ao conhecimento. Por isso que nós resolvemos privilegiar, colocar isso aí como priorização, a minha escola mais inteligente. E o terceiro eixo, ele entra muito em estudo e inovação tecnológica. O Brasil sempre foi beneficiário da tecnologia 3G, da 4G. Agora, ele entra como protagonista da tecnologia 5G. Assinamos agora, no mês de fevereiro, lá em Barcelona, um memorando de estendimento com a União Europeia, Onde nós vamos desenvolver toda essa plataforma de internet das coisas a partir de uma tecnologia 5G. Inclusive, semana passada, lança, assinamos essa, é, essa destinação já de recursos do Funtel, de aproximadamente 34 milhões e 800 mil reais, para que o CPQD, para que o Instituto Atlântico, o, o CTI Renato Arte, que é um órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia, e a Universidade Federal do Ceará possam desenvolver pesquisas nesse sentido. É? Nós temos aí o, o Brasil sendo um, um, um impulsor de um, de um avanço tecnológico. Nós não podemos nunca pensar com a dimensão que temos e sermos apenas beneficiários. Nós temos que avançar, e como está previsto para 2020, nós temos o, o início da comercialização da tecnologia 5G, até lá nós temos tempo para para trabalharmos todo esse conteúdo e avançarmos bastante. Também pensando em reduzir desigualdades. E aí, mais uma vez, o Max, aqui, como presidente do Funtel, né, ele nos colocou em uma situação que, que vai propiciar as regiões norte, nordeste e centro-oeste a ter acesso a recursos do Funtel. Nós já destinamos, no ano de 2015, 200 milhões de reais, serão destinados mais 200 milhões agora em 2016 e mais 200 em 2017 para pesquisa e inovação em telecomunicações. Só que, historicamente, esse funding era acessado 0% 0% por empresários norte, nordeste e centro-oeste, porque não se sabe como acessar. Então, nós fizemos, tivemos a preocupação... E aí entra a parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia, onde a FINEP está vinculada e aonde os recursos são repassados. Que nós tenhamos obrigatoriedade de se executar 40% necessariamente desses recursos em ações, em pesquisas, em inovação dessas três regiões do nosso país, Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Enfim, é um programa ambicioso, poderia ser mais. Nós temos aí vários mecanismos, até mesmo que através da revisão do modelo que está sendo discutido dentro da Anatel, e que aqui a gente também preparou um trabalho extremamente minucioso. Nós poderemos ter fontes futuras que acelerem, junto ao Ministério da Educação, inclusive, a, a, a possibilidade de ampliarmos o número de escolas atingidas no menor espaço de tempo possível. Porque, lógico, Dependendo da conjuntura econômica, toda a universalização das escolas, que inicialmente nós estamos prevendo atingir 30 mil até 2019, nós poderemos, dependendo da conjuntura de fontes de recursos, que poderão advir de ações que não, virem, que não visem única e exclusivamente arrecadar para compor meta de superávit, mas vire, vise sim gerar obrigações que tragam retornos de inclusão digital para a nossa população. Então, são, são, são ações que podem e são factíveis. Agora, temos aí uma caminhada para fazer. Fizemos questão de lançar o programa da maneira como está. Absolutamente convictos de que, independente do futuro que seja muito próximo ou futuro que seja mais remoto, da vontade política de quem venha a estar no Ministério das Comunicações, é um projeto factível e necessário. Um projeto indispensável para o Brasil porque não é apenas o Ministério das Comunicações ou o Ministério da Educação ou a Telebrás que vai tocar. É o Brasil, são os pequenos provedores, são as operadoras de telecomunicações, é a Anatel. Enfim, são todos vocês, instituições que pesquisam, o CGI... Certo? São todos vocês que pesquisam, que trabalham essa temática a nível de Brasil. E eu tenho absoluta convicção de que a imprensa aqui presente também vai cobrar resultados para que a gente possa materializar ações que beneficiem a população brasileira a partir de uma política de inclusão digital, a partir de uma política de universalização do acesso a uma internet de qualidade. Esse, esses projetos que nós concluímos aqui e iniciamos já a partir da manhã que deve estar sendo editado, já foi pactuado, só falta o Ministério da Fazenda enviar, o decreto presidencial criando o programa, da mesma forma dos instrumentos normativos visando ao encaminhamento ao Congresso Nacional desses créditos. Nós certamente conseguiremos materializar um sonho de fazer justamente tudo isso. Né? Internet ligando a gente, e o conceito sempre premente de que o Brasil tem que seguir em frente, mas sem deixar ninguém para trás. Muito obrigado, gente.